falando sobre essa final da Libertadores, Flamengo campeão da Libertadores, tricampeão da Libertadores parabéns Flamengo, parabéns aí, né, Flamengo que ganhou, que trabalhou, que lutou tanto claro que não é difícil, não é fácil, né, quer dizer, não é fácil chegar uma final de Libertadores mas também a gente vai mostrar aqui pra vocês o presidente da República, Jair Bolsonaro, que apareceu aí, né, levantando a taça, é, rapaz, hoje tem as eleições, hein, vamos ver quem vai dar aí os próximos quatro anos pro futuro do Brasil, né, então é isso, já quero que você se inscreve no canal, deixe o like, ativa a notificação para você não perder nada, Compartilha para galera é muito importante, tá bom? Faça o nosso canal crescer, tá bom? Você é bem-vindo aqui no nosso canal. Então, vamos para o vídeo! Vamos, você vamos Vamos, vamos Vamos, vamos lá Aí, nação, então é isso daí, o, o presidente aí levantando a taça, recepcionando os nossos jogadores do Mengão. Flamengo campeão da Libertadores. E agora, nação, presta atenção, que venha o Real Madrid. Você pode dizer o seguinte, ah, mas o Real Madrid vai golear o Flamengo, que não sei o quê. Meu amigo, que venha o Real Madrid. Nesse Mundial, o Flamengo está preparado. Você se lembra na época do Jorge Jesus, que o Flamengo foi pro Mundial e o Liverpool tava em alta, e todo mundo falou o seguinte, ah, o Flamengo vai chegar lá, vai tomar um sacode do Liverpool. O Flamengo foi lá e jogou de igual para igual, hein? De igual para igual. Só que naquela época o Flamengo não tinha banco de reserva. Naquela época o Flamengo não tinha. Então quando chegou o momento da prorrogação, o Flamengo já estava praticamente morto dentro de campo, porque correu o tempo todo. Agora nesse ano não. O Marcos Braz já prometeu o seguinte Que se o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil E a Copa Libertadores da América O Marcos Braz iria trazer jogadores de peso nível Copa do Mundo Para o Flamengo conquistar o título mundial de clubes O tão sonhado título mundial de clubes E assim é, ser bicampeão mundial né? Então nós vamos aqui analisar e ficar de olho no que vai acontecer no mercado da bola no Flamengo, porque provavelmente virão, virão contratações de peso, virão contratações de peso. E nós vamos ficar de olho, vamos observar o mercado da bola, porque vai acontecer com certeza uma mudança no elenco do Flamengo, alguns jogadores devem se despedir, como por exemplo o Diego Ribas... Talvez o Rodinei pode deixar o Flamengo, a gente ainda não sabe porque o próprio Rodinei deixou isso para depois das finais, é, eu, inclusive eu gostaria que você torcedor escrevesse nos comentários a sua opinião, você acha que o Flamengo deve renovar com o Rodinei ou deve aguardar busc ou buscar um outro jogador, já tem aí o Varela que já chegou, mas o Flamengo ainda precisa se reforçar um pouco mais. Então, Mundial deixa de a sua opinião aí, aí, porque na minha opinião agora no Mundial de clubes Exato. é outra coisa. O Flamengo vai chegar e vai jogar sim, vai jogar é isso, a nível né, galera, europeu. Na minha opinião, mais, ele vai jogar sim. E não estou falando como clubismo, como, como, ah, você é torcedor, é clubista, não. Estou falando que o Flamengo vai jogar de igual para igual. Claro que o time do Real Madrid é time... É, mais preparado, tudo isso Mas o Flamengo vai saber jogar com o Real Madrid Tem banco de reserva Vai jogar de uma forma Praticamente que pode Conquistar sim o título mundial Então eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários Se inscreva no canal, ative o sino das notificações Daqui a pouquinho Tem mais vídeo pra você, hoje é dia de festa Megão.